Olá, seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. No Café com Música de hoje, Backwards, no Metal Libertário. Este vídeo é um oferecimento de Bitball, use criptomoedas para pagar qualquer boleto, realizar transferências, recarga de celular e muito mais de maneira rápida e segura. Em dezembro de 2020, a OMS publicou um relatório referente às principais causas de morte de 2019. De acordo com ele, entre elas, destacaram-se problemas cardiovasculares, respiratórios e condições pré-natais. Além disso, para a simplificação da análise, no relatório dividiu-se as causas de óbitos em três categorias, doenças contagiosas, doenças não contagiosas e ferimentos. Ao todo, foram contabilizados mais de 55 milhões de óbitos no mundo. O que poderia assustar alguns certos biólogos brasileiros é que, destes, cerca de 5% ou 2 milhões e 600 mil foram causados por infecções respiratórias, na categoria de doenças contagiosas. Curiosamente, ou não, no momento em que produzimos este vídeo, aquela doença tem pouco mais de um ano e se aproxima dos 2 milhões e 700 mil óbitos. Como não podemos falar dela aqui, voltemos a 2019, onde infecções respiratórias ficaram em quarto lugar no ranking das causas de morte no mundo. O terceiro lugar, responsável por 6%, ou 3 milhões e 320 mil óbitos, foi ocupado pela doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa doença é comumente causada pelo consumo de cigarros e ainda não possui cura. Apesar do cigarro não ser responsável por todos os casos desse quadro clínico, ele não apenas influencia a terceira, mas tem forte impacto e se apresenta como sério agravante nos números da segunda e primeira posição. Na vice-liderança, o infarto foi cerca de 6 milhões de vidas, o que gira em torno de 11% daquele ano. Já, em primeiro lugar, levando a óbito aproximadamente 8 milhões de vítimas, doenças isquêmicas do coração foram responsáveis por 16%. À primeira vista, os números mostrados são impressionantes. De todos que faleceram, doenças cardiorrespiratórias não contagiosas acometeram mais de 18 milhões de pessoas. E esse valor não impressiona apenas pela sua magnitude, mas por sabermos que boa parte dessas pessoas poderiam estar vivas se tivessem adotado simples hábitos, como, por exemplo, vez ou outra fazer um check-up médico, não fumar, se alimentar de forma saudável e praticar atividades físicas regularmente. Por agora, foquemos nesse último hábito importante. Toda a proibição de praias, academias e parques pode ter deixado você um pouco fora de forma ou sem nenhum condicionamento físico nos últimos meses. Assumindo que você se importe com a sua saúde e esteja apto a praticar exercícios físicos, o que falta para que você se sinta estimulado o suficiente para levantar algum peso ou se aventurar num exercício cardiovascular? Para muitos, o uso de substâncias estimulantes seria uma boa escolha. Contudo, há uma alternativa muito eficiente que talvez passe despercebida, uma boa trilha sonora para treinar. Inclusive, algumas músicas específicas são procuradas por bastante gente. A nostalgia de Eye of the Tiger, presente no clássico filme Rocky, a rima acelerada de Lose Yourself, do famoso rapper Eminem, e os gritos agressivos de Down with the Sickness ou Faint, das bandas Disturbed e Linkin Park. Agora, imagine se essas características das músicas que destacamos fossem passadas como uma mensagem libertária. Se aquela nostalgia fosse causada por bonés e camisas dizendo Imposto é roubo. Aquela rima acelerada fosse para dizer que você seria beneficiado ao se preocupar menos com memes e mais com a economia. Ou os gritos agressivos fossem para alertar que confiar no governo é se fazer de palhaço. Bem, a boa notícia é que existe uma ótima banda de no metal que pode te deixar no ponto certo para iniciar uma atividade física. Depois do de nosso vídeo sobre a banda R.E.M., o inscrito Pedro Henrique Sabião nos indicou a banda Backwards, uma banda formada por músicos talentosos que acreditam no poder da cultura para disseminar os ideais libertários. De fato, seu álbum Veracity alcançou boas qualificações na revista Billboard, chegando à primeira posição na categoria Alternative New Artists, o equivalente ao novo artista alternativo, e em segundo lugar no Hit Seekers Album, o equivalente a um álbum com sucesso de vendas. Particularmente, nossa música preferida e a mais popular, Self Ownership, lembra muito alguns trabalhos da banda Linkin Park, que durante os clipes mesclava passagens de uma história com um ensaio musical. Para aqueles que não suportam socialistas falarem besteiras e pedirem por mais Estado para corrigir problemas estatais, vale muito a pena assistir o clipe. Entretanto, se você prefere o hip hop, os trabalhos solo do vocalista da banda, Eric July, também são muito bons. Em especial, Ripas Raps Part 4. Lembra muito os trabalhos de Eminem ao entregar inúmeras rimas num curto espaço de tempo. Independentemente de sua preferência, a capacidade musical de alterar estados emocionais é imensa. Assim, cabe você pegar os fones e aquele tênis para se colocar em movimento e evitar a doença mais perigosa de todas. Ah, e não, nós não estamos falando daquela lista da OMS. A doença mais perigosa é o estatismo. Obrigado pela sua preferência. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal, clique no sininho para acompanhar as novidades e faça parte do nosso clube de membros. Volte sempre!